o vídeo não é tag, hoje o vídeo é top 5 e top 5 vai ser sinônimo sempre de esmaltes E cada vez eu escolher uma cor diferente Eu resolvi começar pela minha cor favorita, ou uma das, ou azul E eu vou tentar ser bem rápida porque eu não sei quanto tempo de bateria eu tenho Mas vamos lá, e todos os esmaltes que eu já tiver resenhado no blog Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês correrem lá dar uma olhadinha E porque eu vou tentar não falar muito sobre eles porque a, maioria, a maior parte deles vocês conhecem. Então, bora começar! O meu primeiro esmalte favorito é o azul biônico da Colorama. Eu acho que vocês vão conseguir ver aqui, mas depois eu boto as fotos, eu boto uma foto direitinho dele. E ele é um azul muito diferente. Ele é da linha Verniz e Cor, e eu amo essa linha. E eu, quando ganhei, pensei que ele ia ser muito parecido com. O Royal da Impala. E acabou que eles são muito diferentes. Porque esse aqui, ele é realmente mais verniz, envernizado. Tu vê que ele é uma, um acabamento diferente. E o da Impala, ele é muito mais cremoso. Muito mais concentrado. Eu gosto mais desse do que o da Impala. Embora eles sejam iguais no quesito mancha. Porque os dois deixam os dedos bem azuis. O meu esmalte favorito número 2. É esse aqui é o Búzios, da Top Beauty, e no início eu não dava nada por esses vidrinhos, quando eles chegavam, eu só ignorava, mas eu decidi, um dia apertou, eu precisei usar um deles, e eu amei, eu comecei a usar todos, esse aqui é o meu, o meu azul favorito da, de todos os esmaltes da Top Beauty, mentira, tem mais um, e... O acabamento dele é muito lindo. Ele também não é igual ao Royal da Impala, que é sempre uma referência, né? Porque eu acho que ele é bem conhecido. E a cor dele é mais pra azul bique do que pra azul marinho. Por isso que ele é bem diferente. Mas fica lindo e eu já usei muito. E não sei, eu acho que o vidrinho tá manchado, mas tô com muito medo que ele acabe. O meu terceiro esmalte do Top... É o azul cristalino, é um glitter da Impala, eu normalmente não dou muita fé pra esses glitters, assim, que não são tidos como glitter forte, e eu acabei tendo uma surpresa com esse aqui, porque ele é bem concentrado, e ele, ele pinta muito bem, eu já usei, já, já usei, já tá no blog, mas ele é um incrível, é um saco de tirar, como todo glitter, mas vale muito a pena porque ele fica lindo nas unhas. O meu quarto esmalte favorito é o Mistério do Destino, da Avon. O meu tá com a tampinha feiosa aqui, mas enfim. E ele tem esse efeito muito lindo. Eu vou tentar mostrar em foto, mas eu não sei se vai aparecer, porque é muito sutil mesmo. Mas ele é lindo, ele tem um brilho diferente, ele é meio perolado, deixa eu ver se tem aqui, não tem o acabamento, não tem, mas eu, eu considero ele perolado, não sei se é, se é mesmo, e eu achei ele lindo, eu comprei muito no escuro, eu olhei na vestinha eu achei uma cor bonita e comprei, e acabou que ele era um efeito completamente diferente, e... É um amor, não adianta. Eu já comprei outro vidro desse aqui, e porque o meu antigo tinha acabado, esse aqui é o novo. E vamos seguir usando. O meu último favorito é o da Giovanna Antonelli. O fio na barriga que todo mundo conhece, que todo mundo comenta. E eu não dava nada por esse esmalte, eu olhava e eu achava tipo, ah, é igual o Buzio, isso azar. E não é. Ele tem um acabamento semi-fosco e eu vejo todo mundo colocando top, uh, top coat nele. E eu fico muito brava porque o acabamento dele é lindo e vocês estão tá mascarando a cor também. Porque acaba que ele fica mais azulado do que o que ele é, ele parece mais para lavanda. Mas é lindo. A durabilidade de todos os nós que eu mostrei aqui é muito incrível e vale muito a pena. Esse aqui, de todos que eu mostrei, é o mais caro. E esse aqui é o mais barato. Esse aqui, se eu não me engano, deve custar R$2 ou três reais Esse aqui custou R$ 6,99, R$ reais mais ou menos. Mas vale muito a pena. No início eu fiquei com medo de comprar um esmalte caro, assim, tipo, considerado caro. E não valer, mas valeu muito a pena. ele é muito bom. Mas não tem. Eu não vejo por que comprar só esmaltes caríssimos. Se esmaltes muito baratos têm qualidade equivalente. Então é isso. Esses são os meus, os meus azuis favoritos, eu sou apaixonada por esmalte azul. Depois eu acho que do preto é um dos meus usos favoritos. E se vocês quiserem mais dicas, deixem aqui embaixo. Se vocês gostarem, deem joinha. Eu nunca falo isso, mas por favor, vocês sabem que é legal fazer isso, então, porque não? E a gente se vê no próximo. beijo!